Fala galera, voltamos com mais um vídeo de Brawl Stars e neste vídeo você vai ganhar um Gift Card Sim, porque eu vou conseguir 13 mil troféus e eu vou dar um Gift Card pra vocês ainda nesse vídeo Você assiste o vídeo até o final e com isso você vai ganhar um Gift Card Então, se liga só, é aqui no canal Bruno Clash Ok De volta com o Brawl Stars. Estou ao vivo nesse momento lá no Facebook. Se você não sabe, Facebook Live todos os dias, mano. Isso mesmo. Comecei com o Clash Royale e já estou no Brawl Stars no Facebook. Bom, uma coisa vai acontecer nesse vídeo: você vai ganhar um gift card. Isso. É isso mesmo. Estamos com 12.995 troféus. É muito troféu. Faltam 5 para poder conseguir. 13 mil troféus Bom, é o seguinte, pra comemorar isso daí Nesse vídeo vai ter um gift card escondido Isso mesmo, eu peguei o um gift card Quebrei em 4 pedaços os códigos E vou colocar cada um num pedaço do vídeo Escondidinho aí pra vocês acharem O primeiro que achar e colocar Pra resgatar, vai ganhar o um gift card Então é isso, manos, não vacila Assista até o final, porque você vai ganhar um gift card Enquanto isso, vamos comemorar Vamos tentar pegar aí 13 mil troféus Ao vivo Bom, primeira coisa, vamos abrir esse baú aqui, ó essa, essa box aqui, né? Pra que. Ah, só veio ouro, só veio ouro. Tá bom. Tá bom. Bom, bora lá então. Vamos tentar no Futebral, nesse mapa aqui, jogando com o, es, o Spike. Parti bom, vamos lá então. A gente na primeira perdeu. O time era muito bom. Muito bom mesmo. Agora vamos no segundo. Tentar fazer milagre ali com o aleatório, né? estamos jogando com aleatório. Porque às vezes eu tô querendo gravar e não tem jeito pra gravar. Então. Tá ligado, né? É meio embaçado. Então vamos que vamos. Boa. Boa. Mata, mata, mata, mata! Vamos lá. Vou pegar aqui, soltar pra lá. E a gente vai aqui, ó. Opa! Ai, tem uma. Tem tal tá, os dois aqui, ó. Boa, boa, boa, boa, boa Boa, matamos ele Matamos ele Vamos ajudar ali, ó boa. Ah, ele puxou pra trás ali, mano Na hora que eu bati Boa Boa Boa, aí Bora, bora, bora, bora, tá aberto, é só chutar, mano É só chutar, moleque Não, ah, não, não é possível Não, não é possível, não, tá me tirando Tá me tirando, mano, não é possível Ó, chuta, chuta, pelo amor de Deus Chuta Não, tão me trollando, mano não é, não é possível Tão me trollando, mano, ao vivo Não é possível, cara Bora, bora, bora Toca essa bola, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, toca essa bola, mano. Que inferno, mano. Cara, não é possível. Ô, oh, eu tô sendo trollado ao vivo, não é possível, mano. Ô, oh, mano, pelo amor de Deus, faz esse gol. Dá aqui essa bola, dá aqui essa bola, sai. Sai. Ô, oh, mano, tem que fazer tudo sozinho, mano Que isso, cara, que doideira, mano Porra, mano, os caras tão vacilando Que isso, meu mano Os caras tão doidos, cara Fica brincando Perdendo gol, pá, sai pra lá, mano Que isso Ô, oh, meu Deus do céu a Vai morrer no coração, não pode Vamos lá, vamos pra outra partida Porque, ó, essa aqui a gente ganhou oito então faltou dois, mano Eu não quero passar nervoso Então agora nós vamos no Combateira Vamos no Combateira E nós vamos com outro aqui Vamos no... No Dynamax Dynamax Ou não, vamos no... Não, vamos... Ah, vamos na Pan, mano Vamos na Pan aqui E vamos ver o que vai dar Vamos abrir esse, essa, esse box aqui também E vamos na Pan Pra poder pegar 13 mil troféus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos mais uma, hein Depois de vários rages, vários... Várias jogadas duvidosas do Bruno Clash A gente vai conseguir pegar, mano, vamos lá. Agora vai, agora vai dar bom, mano. Tô confiando. Cadê o cara daqui? Hein? Cadê o cara daqui? Hein? O cara vazou. Não entendi nada, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa, tem mais uma caixa aqui, ó. Os caras esqueceram caixinha. Ai, nossa, ele tentou... Ele esqueceu não, ele usou como bot da jararaca. Como diz o BR lá, ele usou do bot da jararaca. Tentou pegar ali na, na manhota do gato. Vamos ver, vamos ver o que dá pra fazer, hein. Ó, tem, que, tem que testar, porque, mano... Se a gente não testa, já tá difícil. Imagina testando. Quer dizer, o contrário. Vamos lá, vamos lá. Só no teste, só no teste. Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro. <risos> só na noite. Ixi. Pegamos Pegamos Muito bom, hein Opa, não posso ir ali, não Uh, pegamos tudo aqui, moleque Pegamos tudo aqui, mano Pegamos tudo, agora é combateira Passinho do Romaninho. E aí... Ah, moleque, aqui é GG, né, moleque? Aqui é Gegeca. Aqui é Gegeca, moleque! Pegamos! Acho que vai precisar de mais uma partida. Porque, mano, passei alguns momentos delicados aí. Um rejizinho. Mas tá bom. Vamos ver, vamos ver como ficou aqui, hein? Será que deu? Será que não deu? Vamos saber agora. Então, deu! 13 mil troféus, mano. É, a gente ganhou mais do que perdeu. Então... 13 mil troféus, coletar 300 aqui, 300 moeditas, e com isso conseguimos bater os 13 mil troféus no Brawl Stars. Vamos abrir esse baúzão aqui pra poder pegar mais moeda aqui, tranquilo, GG, conseguimos aí os 13 mil troféus no Brawl Stars, mano. Bom, é o seguinte, galera, aqui nesse vídeo você sabe, você pode ter ganho aí uma... Um gift card, se você já pegou o código todo, é a sua chance de ganhar. Então não, não vacila, mano. Se você gostou dessa ideia e quer que eu traga no próximo vídeo também mais um gift card, comenta aqui embaixo, eu quero gift card, mano. E é isso, ó. Oh, e não esquece, pra participar e não perder nenhum vídeo, se todos os vídeos tiverem gift card, tem que se inscrever aqui no canal, então se inscreve no canal, estamos aí rumo a 1 milhão de inscritos, faltam menos de 20 mil inscritos, tem 19 mil inscritos quase pra poder bater. Meu, se inscreve no canal pra ajudar e vamos lá. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, falou, foi! É. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas, é, eu sou boato. Inscreva-se, inscreva-se.